Em 2012, passamos um mês no distrito de Sanga, na província de Niassa, no norte de Moçambique, para uma pesquisa do mestrado. Éramos um grupo de profissionais de diferentes áreas buscando analisar possibilidades de um desenvolvimento mais sustentável. Encontramos uma situação comum a diversas realidades. Em nome do que alguns chamam de desenvolvimento, os interesses de comunidades tradicionais ali residentes são descartados. A que custo, afinal, aconteceu esse desenvolvimento? A quem ele traz benefícios? Resolvemos compartilhar essas perguntas a partir do que vimos, e assim surgiu esse curta. Sanga é um distrito de base rural com cerca de 60 mil habitantes, metade com menos de 15 anos. Os principais problemas relatados pelos moradores são a dificuldade de acesso à água, a postos de saúde e a escolas. Andando pela região, começamos a perceber a presença de grandes monoculturas de eucalipto e pinos no lugar da floresta nativa e das roças. Nosso interesse aumentou quando soubemos que eram investimentos de empresas da Suécia e da Noruega. Decidimos conhecer o ponto de vista das comunidades, professores e alunos a respeito. É importante explicar que, em Moçambique, a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida. O processo de titulação do direito de uso e aproveitamento da terra inclui o parecer de autoridades administrativas locais e consulta às comunidades para a confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes. Conversando com as comunidades, percebemos alguns problemas nesse processo de consulta. A conversa foi a seguinte, eles disseram que nós já viemos dessa zona, nós queremos plantar árvores nessa nossa zona, mas nós temos uma ajuda nós vamos ajudar a comunidade essa nossa comunidade aqui mas a ajuda que nós vamos ter é de escola e, a posto, e mais outras coisas mas aqui desde 2009 até hoje não aparece nada mas essa comunidade que está aqui, apesar de não foram informados sempre quando houve queimada naquela empresa quando há é queimada essa é a comunidade que vai ajudar <tos> Começam a ter informações de mentira para a comunidade, mas a comunidade sempre aceita. Por exemplo, quando houve queimadas lá, porque eles disseram: quando há queimada, tem que nos ajudar, quando há problema, tem que nos ajudar. Mas essa comunidade sempre ajuda. Mas eles implementaram que em cada ano tem subsídio da comunidade, mas nunca aparece aquele subsídio, nem nada, nem nada. Vimos que a situação de pobreza é um aspecto que vulnerabiliza a população. E que o governo se ausenta no estabelecimento de regras que garantam os direitos dessas comunidades. Você tem vontade de trabalhar nessas empresas florestais? Sim, tenho, sim. Por quê? Porque eles. Numa parte, eles estão, estão já ajudaram muito. Porque essa nossa pobreza, hoje em dia, nas comunidades onde, onde há mais essas empresas. Que vai que vai, está tentando desenvolvimento, estou a tentar a desenvolver. É que eu posso aceitar porque é, posso, conseguir, posso conseguir aquele subsídio e dar o meu filho, ir à escola, e tanto quanto também a minha vida posso, posso me sustentar, é estou disponível em trabalhar nessas empresas é, Geralmente nós temos discutido acerca de qual é a relação entre as empresas florestais e a comunidade qual é o progresso que as empresas trazem para a comunidade local. E nesse contexto nós temos encontrado algumas vantagens, mas também temos encontrado algumas desvantagens. As empresas florestais trazem desenvolvimento, em algum momento melhoram a vida da comunidade por um tempo, mas chega uma certa fase em que esse desenvolvimento vai decrescendo pouco a pouco. Não sei, por mim não tenho nada contra. Talvez o que tem que fazer é olhar mais, se discutir mais, o assunto da comunidade, onde é que vai ficar a comunidade com a empreendedão de empresas florestais. O que eles pensam sobre essas empresas? O que ele está a pensar é, que é haver coordenação a empresa, tanto a comunidade. Ele, de novo, pensou, fez, não, mas sentaram junto e começaram a conversar junto sobre a empresa. Ele acha que isso precisa acontecer, é isso? Ele é um coral e ele é? Ele é Ionice, ele é? Ele é Ionice, é? É, sim. Como é que eram as condições de trabalho para você? As condições de trabalho eram boas. Uh, faço, faço aqui menção de, em termos de equipamentos, relacionamento entre colegas de direção era muito boa. Mas muitas vezes eu me sentia mais à vontade a trabalhar com a comunidade, porque eu aprendi muita coisa deles, que antes eu só sabia na carteira e tendo o tacto com eles, fui aprendendo muito mais, não só lições de trabalho, mas lições da vida também com a comunidade de Algum